Oi! Diagnóstico Ambiental Sensorial. Vamos ver a mudança da coloração do solo com a variação do lençol freático e o acúmulo de matéria orgânica. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Anos atrás fiz aqui a reprodução de um banhado construído para o tratamento de águas cinzas e por conta disso um pouco em declividade, a gente tem um acúmulo de água no fundo do, do sistema. E essa água em contato com o solo, a variação do nível dessa água acabou formando um mosqueado. O ferro presente no solo vai se oxidando com a presença da umidade e aí vai mudando a coloração do solo. E outra coisa que acontece no fundo do banhado, a representação em microescala do que acontece no ambiente natural, o acúmulo de matéria orgânica também modificando o solo, tornando um pouco mais escuro. Vamos dar uma olhada. A lona ficou nove, é, sete anos enterrada e ela está perfeita, fora os buracos que eu acabei fazendo por conta da... Da então, junta a lona com a ráfia, sem pegar insolação direta, protegidas pelo solo. Elas podem ser um eficiente sistema de impermeabilização de um banhado construído. O que diminui bastante o custo do, da, da instalação percebe que eu não coloquei argamassa nos tijolos, porque isso lá atrás era um experimento e continua sendo, de maneira que eu possa ou pudesse fazer as intervenções. Não foram feitas intervenções nesses sete anos, agora é que eu estou descobrindo e observando e analisando é, de acordo com o diagnóstico ambiental sensorial, é que eu estou avaliando o que é que aconteceu durante esses sete anos aqui nesse pedacinho. Esse é o banhado construído feito em 2012, em outubro de 2012, sete anos, e é possível perceber algumas coisas bastante interessantes. Esse é um solo vermelho, que é daqui da região mesmo. A estrutura dele parece ser uma boa estrutura, bastante enraizado, tão poroso, muita minhoca presente no, em todo o sistema aqui, mas a gente vê que é um solo vermelho, que é o solo daqui mesmo. À medida que vai descendo, o efluente vai ficando um pouco mais próximo da, da superfície, algumas mudanças começam a aparecer. Olha que é possível perceber o início de alguma oxidação no solo. Como aqui, ó. Deixa eu tirar esse pedacinho. Olha algumas partes já com sinais de oxidação. Isso é indicação de lençol freático variável, o que está certo. Quando lá em casa é utilizada mais água, por exemplo, com o uso da máquina de lavar ou a chegada de mais gente em casa, o nível do lençol aqui no, no sistema, ele aumenta. E por conta disso, vai oxidando os compostos de ferro que estão presentes, de maneira que aqui a gente já pode identificar alguma coisa de mosqueado que vai interferir na pontuação. Aqui nós estamos 90 centímetros a 1 um metro, um pouco mais para baixo o lençol freático já, já fica bem mais alto. Nós estamos aqui a um metro e do início e o mosqueado está presente também. Essa parte já está encontrando um pouco mais de areia. Olha a mudança de coloração que se, se percebe que o material já está um pouco mais escuro indicação de mais matéria orgânica. O enraizamento também está bom, não tão forte quanto no, no primeiro, mas um bom enraizamento. Mas já se percebe que a coloração está bem mais escura em relação à coloração avermelhada. E é o mesmo solo. Para comparar, olha o solo do primeiro mini poço e o solo desse terceiro mini poço. Esse solo aqui, ele não tem a água em excesso. Então ele acaba evoluindo de uma maneira diferente que esse outro tem recebido mais água durante todo o processo. Olha, a gente percebe que o mosqueado está bem presente nessa amostra. O quarto mini poço aberto por volta de dois metros e dez, a gente já percebe um solo bem mais úmido, uma coloração diferente. Aqui o lençol freático está sempre presente, a estrutura do solo a gente percebe que está que diferente. É, é um solo... É o mesmo tipo de solo mosqueado, presente também. Esse solo está evoluindo de uma maneira é, mais anóxica. Sem a presença de, de tanto oxigênio. O lençol freático sempre mais alto. E novamente a coloração dele mais escura, fazendo um comparativo, né? o solo vermelho, por conta da chegada de matéria orgânica, foi se escurecendo ao longo do tempo. Olha ali uma indicação de, de mosqueado, aqui tudo. Então as partículas de ferro que estão no solo,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 A descrição está no link, entra lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, tem tido umas trocas muito interessantes, eu tenho aprendido bastante também. Legal? Então, um grande abraço e até a próxima!